E aí, gente verde? E aí, gente profunda? Sabia que tem uma planta que se você colocar ela na sua alimentação diariamente por apenas uns sete dias, ela vai trazer muita prosperidade para sua vida? Então fica comigo que você já vai descobrir que planta é essa. Solta a vinheta, pessoal. Como é que tá a sua vida financeira? Muito problema, muito perrengue, noite sem dormir? preocupação, você não consegue pagar suas contas, quando você recebe seu salário, ele já tá todo comprometido, né, ou a sua renda mensal. Então, a prosperidade, muitas vezes, ela é medida pelo dinheiro. O dinheiro é uma forma de mostrar se você tem prosperidade ou não. Dinheiro, patrimônio, a quantidade de renda que você tem, a quantidade de dívidas que você tem. O dinheiro é um sinalizador da sua prosperidade. Mas a prosperidade não é só dinheiro. O dinheiro faz parte dela, mas a prosperidade está baseada em muitos outros pilares, como saúde, tempo livre, bons relacionamentos, atrair boas pessoas né, ao seu redor, um trabalho que satisfaça né, todo o seu nível de felicidade, que você se sinta feliz contribuindo com o mundo e trabalhando. Então... Tem alguns sinalizadores que mostram se uma pessoa tem prosperidade ou não. Uma delas é a manifestação financeira. O, a outra é a manifestação do amor, a quantidade de amor que ela sente pela vida, pelas pessoas, o quanto ela está se amando, a relação de autoestima e de confiança que ela tem consigo mesma. E também a manifestação da saúde física e emocional. Tem muita gente que tem dinheiro mas não tem tempo para cuidar da saúde, o emocional é conturbado, a pessoa não tem paz mental, então não dá para dizer que essa pessoa é próspera, dá para dizer que ela é estável financeiramente ou que ela tem dinheiro, mas não dá para afirmar que ela tem prosperidade na vida. Então a prosperidade é definida por um conjunto de coisas. E não apenas uma coisa né, chamada vida financeira, status financeiro ou dinheiro. É importante você saber disso porque existem muitas confusões entre prosperidade e dinheiro propriamente dito, ok? Então, tem muitas pessoas que elas ficam doentes por causa da vida financeira. E é bem possível né, que a gente seja afetado dessa forma porque aqui nos vídeos da fitoenergética a gente fala muito dos chakras da bioenergia e da maneira que o nosso corpo se comporta, da maneira que a energia circula e percorre nos nossos campos de energia. E nós temos um chakra localizado na região do períneo, que é aquela pele que tem entre o ânus e o nosso aparelho genital. Aquela região ali perínea é um grande centro de força que nos conecta com a terra. Então é dali que sai toda a energia que faz a nossa conexão com a terra, né? Com os nossos pés, com os nossos joelhos, com as nossas pernas, o sangue também é associado a esse chakra. E esse ponto de energia, quando ele está desvitalizado, ele afeta muito a nossa estrutura de vida, o nosso modo de viver... É tudo que tem a ver com necessidades básicas, né? Se eu tenho onde morar, se eu tenho que comer, se eu tenho que vestir, a minha conta bancária. Então, tudo afeta essa região do períneo. E essa região ela é responsável por distribuir energia para as glândulas suprarrenais e para os rins também. E é responsável pela circulação do sangue, da linfa, né, pelos ossos, joelhos, pernas, pés, as unhas dos pés também estão conectadas. Então, todas as doenças que são relacionadas a todas essas partes do corpo que eu acabei de mencionar, elas vêm de uma vida financeira disfuncional, desestruturada, onde você não tem paz mental para viver a sua vida, porque você está sempre preocupado com dinheiro e correndo atrás da vida financeira. Então, é através dos campos de energia, dos chakras, que a doença chega no nosso corpo, quando falta vitalidade e energia. E essa planta, ela ajuda a abastecer essa região e ajuda a trazer energia para essa região. Assim você se sente vitalizado e a sua energia emocional fica melhor para você encontrar soluções e buscar a prosperidade que você merece. Então, por que, que isso acontece, essa interação da planta com o chakra básico que fica ali na região do períneo. Porque toda planta, ela tem energia. Essa planta aqui, ó. Eu não falei o nome ainda, mas tem muita gente aí que vai adivinhar qual é, tá? É, todos os nossos chakras são centros de energia e todas as plantas têm energia. O trabalho da fitoenergética foi buscar na natureza, catalogar 118 plantas, entre elas ervas, flores, frutos, caule, raiz, que tivessem compatibilidade com o campo de energia humano. Então, as plantas combinam perfeitamente com os nossos chakras e elas repõem a energia que a gente vai perdendo no dia a dia quando a gente discute com alguém, quando a gente briga, quando a gente está chateado com alguma situação, quando alguma coisa nos deixa triste, magoado, ressentido. Então, as plantas elas têm a função de repor a energia que a gente perde. E a fitoenergética catalogou, separou, estudou exatamente qual planta atua em qual ponto para restabelecer a energia que você perdeu. Então, a fitoenergética é uma terapia bem diferente, tá? Ela é diferente da fitoterapia, inclusive, porque a fitoterapia, ela foca no princípio ativo químico da planta atuando no nosso organismo físico. Então, por exemplo, na fitoterapia, a camomila é bom para o estômago. Na fitoenergética, a camomila é bom para a raiva. Entende isso? É diferente, porque a fitoenergética atua nos pensamentos, sentimentos e emoções, enquanto a fitoterapia atua no corpo físico, exatamente no órgão, tá? Então, elas se complementam, mas a fitoenergética também atua na parte física, então eu diria que a fitoenergética é mais abrangente, enquanto que a fitoterapia é mais pontual. Bem, se você conhece a fitoenergética, se já nos segue há tempo, ou se você é guardião né, do, do reino vegetal, é nosso aluno, já fez os cursos, comenta aqui embaixo nos, nos comentários, coloca a hashtag sou gente verde, tá? Coloca a hashtag aí para a gente saber se você faz parte da nossa família verde, pra, verde prata. Então vamos lá, essa planta aqui também é conhecida como salsão ou aipo. Ela é uma delícia, né? Eu acho que a maioria de vocês conhecem o, o, o aipo. É, é muito bom colocar o talo do aipo na, na salada, ou então morder mesmo, diretamente. Eu adoro comer talo de aipo. É, é uma delícia, né? E tem um saborzinho que é algo assim... Eu acho que o aipo, ele é uma mistura de alho poró com cebola e alho. É, é essa a mistura... Que eu sinto, né? E é uma planta extremamente aromática, extremamente perfumada. Eu e Bruno, né? O Bruno Gimenez, que é, é meu colega, a gente costuma dizer que Deus caprichou muito quando fez o Aipo, porque ele é uma planta extremamente aromática, que dá um sabor especial uh, as comidas mesmo, né? Na cozinha. Tanto que na culinária francesa, o aipo é uma das plantas que compõe o buquê garni. Não sei se você já ouviu falar do bouquet garni, mas é um buquê de ervas que a gente mergulha na panela e depois no final a gente retira, né? A gente mergulha, amarra todas as plantinhas num barbante, coloca na panela e depois retira para dar um aroma, um sabor especial na sopa, no arroz e em comidas que a gente prepara. Então, o Aipo, ele é um vegetal nivelador. O que que isso significa? Que ele ajuda a balancear né, as fórmulas de fitoenergética, trazendo um nivelamento para que não haja catarses, efeitos colaterais e, e, e outras reações né, que poderiam haver no corpo. Então, as fórmulas da fitoenergética são tão balanceadas que elas não geram efeitos colaterais. Você pode usar sem nenhuma, sem nenhuma restrição, né? sem nenhuma preocupação. Então o Aipo ele é um vegetal nivelador e você pode usar na salada, você pode usar na sopa, você pode comer o Aipo diretamente, tá? uh, todos os dias durante sete dias. Olha o que ele faz, ele elimina os estados de delinquência, então é muito bom para irradiar energia mental. Ele permite a pessoa não alimentar falsidade e rancor. Então, ele ajuda a eliminar o rancor, né? Porque o rancor, ele acaba virando doença também. Quando a pessoa guarda um rancor por muitos anos, ele pode trazer doenças cardíacas bem sérias, tá? E doenças do pulmão também. Uh, muito bem, e isso é que eu tô falando, né? Que gera problema cardíaco o rancor. A Sociedade Paulista de Cardiologia comprovou numa pesquisa científica e randomizada que falta de perdão gera problemas cardíacos, tá? Gera cardiopatias. Você pode até procurar aí no, no Google, ou o pessoal vai colocar aqui na edição o link para você ler depois. Então, é algo bem científico mesmo. Rancor traz problemas cardíacos. Uh, o Aipo ajuda, então, a eliminar o rancor e eliminar a falsidade também. Gera paz divina no coração daquele que se sente desamparado. Então, as pessoas confundem muito essa questão de desamparo, porque, na verdade, a gente chega na Terra sozinho, né? A gente nasce numa família, mas a gente vem para essa aventura aqui para cumprir uma missão sozinho. Então, a gente precisa contar com o amparo de cima, porque nem sempre as pessoas vão estar prontas para te amparar. E aí... Não tem como você se sentir desamparado se você contar com apoio lá de cima. Nunca vai te faltar amparo. E o AIPO ajuda a trazer essa consciência. Ele ensina a ter ambições na vida para progredir sempre, para andar sempre para frente. E a gente tem uma frase né, nos nossos treinamentos de prosperidade, que ganância é mortal, mas ambição é vital. Né? Então ambição é algo vital. A pessoa que não tem ambição, ela não sai da cama de manhã. Ela não vai trabalhar. A pessoa que não tem ambição, ela não toma um banho. A pessoa que não tem ambição, ela não vive. Então, a ambição é, é cumprir metas, as suas metas diárias, né? É, é querer sempre algo melhor, é querer progredir, é querer avançar na vida. Então, por isso que a ambição é vital... E ganância é uma coisa totalmente diferente, porque ganância é você querer as coisas a qualquer custo, inclusive passando por cima das outras pessoas. Então, o AIPO ajuda a trazer uma ambição saudável para a sua vida de você querer progredir sempre. E isso faz com que você tenha prosperidade, porque a pessoa que é ambiciosa, ela vai atrás da prosperidade dela é meu e eu vou buscar né ela ela entende que aquilo é dela e que ela vai buscar que aquilo pertence a ela o sonho a meta o objetivo então o aipo ele vai ajudar a trazer essa consciência da prosperidade para sua vida e ele também auxilia a saber usufruir dos recursos da natureza para melhorar a qualidade de vida então vai conectar você ao seu estado natural à sua matriz original para que você tenha mais prosperidade ok então, você pode usar na comida, você pode fazer um chá. E é muito importante você usar por sete dias consecutivos, duas vezes ao dia, tá? Então, você pode fazer uma salada no almoço e um chá à noite. Você pode fazer um chá de manhã e a salada à noite. Tá? O importante é que você dê quatro horas de intervalo entre as aplicações. E aí, para que o iPo funcione bem, né, para que ele tenha o efeito para prosperidade que você deseja, você vai fazer uma energização. Aqui ó, a gente tem um pouquinho de aipo em pó. Pode usar em pó também. Pode fazer um, um chá e usar em pó. Tá, tô indicando aqui em cima desse tronco. Esse tronco é de uma árvore. Ah, um dia que eu fui fazer uma filmagem. Aqui, num lugar de Nova Petrópolis, ele caiu no meu pé, assim, da árvore, daí eu trouxe para cá. E o pessoal guardou para fazer decoração. Né? Tem, eu, eu, eu guardo, assim, casca de árvore, tronco, quando significa alguma coisa para mim. Lá em casa, eu tenho um que eu trouxe da Espanha, uma árvore que me chamou a atenção. Eu abracei ela, quando eu abracei, caiu aquela casca, né, em cima de mim. E aí, eu, eu trouxe para casa. Então, eu gosto muito dessas coisas. E aqui, o pessoal colocou... Um pouco de aipo em pó, tá? que pode ser usado também, pode ser usado desidratado. E aí, antes de você usar, você vai pegar o aipo, nesse caso que está plantado, mas pode ser o desidratado, pode ser em pó, e você vai fazer uma oração da sua preferência com as mãos impostas, ok? oração da sua preferência é qualquer coisa que te conectar a um estado espiritual. Ai, Patrícia, posso cantar uma música da Xuxa? Pode, sim lua de cristal, sei lá, se te conecta com o teu espiritual, pode cantar. Ah, eu posso cantar um hino xamânico ou a música lá evangélica da minha igreja, eu posso fazer um passe espírita na planta, ou então fazer uma oração da Seixô Ye, ou então cantar um ponto de umbanda, faz o que você quiser. Se quiser chamar o São Longuinho da Três Pulim, pode também, desde que isso te traga uma energia de conexão com o teu eu espiritual. É isso que importa, tá? Pode fazer o que você quiser. É, às vezes, é muito melhor a pessoa fazer uma oração zoando e se conectar com Deus de verdade, do que ela fazer uma oração decorada né, e, e não rolar energia nenhuma ali. Então, faz uma oração, gratidão. Se você é ateu, faz uma prece de gratidão, né, apenas agradecendo pela vida da planta, pela energia dela. E faça o seu tratamento com o Aipo duas vezes por dia durante sete dias. E uma coisa muito importante é que se você quer ter prosperidade, você precisa de energia de grupo. Entendeu? Sozinho não dá sozinho você vai encontrar resistências na sua família, você vai encontrar resistências no meio dos seus amigos, você, as pessoas vão rir de você, elas vão te ridicularizar porque você vai afirmar ah, eu quero ter prosperidade, eu quero ser rico e esses antagonismos são uma energia intrusa que acabam te atrapalhando então usar o wipe é muito bom, mas se você quer prosperidade de verdade na sua vida, se você quer prosperar, você tem que estar junto da sua tribo e de pessoas que querem prosperar também. Então eu quero te fazer um convite para o evento ao vivo Brilha Prosperidade, que vai acontecer nos dias 19 e 20 de novembro de 2022 em Guarulhos, São Paulo. Eu, Bruno, Luiz Mourão e toda a nossa equipe da Luz da Serra Vamos estar lá para te receber e colocar uma injeção de ânimo na tua prosperidade para que você saia de lá totalmente alinhado com essa vibração, com essa energia para você finalmente trazer a prosperidade, o dinheiro, a riqueza para sua vida, tá bom? A gente te espera lá e se você quiser participar é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição para adquirir o seu ingresso. Só corre para se inscrever porque o último evento que a gente fez aqui em Porto Alegre, os ingressos esgotaram em menos de uma semana, tá? Então, clica, se inscreve e a gente se vê em novembro no Brilha Prosperidade. Grande beijo no teu coração, muita luz e até o próximo vídeo.